Galera, vamos abrir 100 caixas novas no CSGO, elas já estão aqui no meu inventário, tá? A Revolution Case, mano. E vamos ver se a gente consegue pegar uma luva, na moral, porque abrindo 100 vezes é possível vir luvas. Eu sinceramente não queria que a Alp do Alice estivesse nessa caixa. Eu queria muito dropar a antiga Alp do Dolore, mas tudo bem, né? Eu já dropei antes uma casinha dessa, né? Uma headshot em Field teste stage Track. Então seria legal agora dropar uma M4A4 em stage Track. E vamos que vamos, galera. Começando caixa número 1. Um. Deixa um like nesse vídeo se você quer mais abertura de caixas do CSGO da Valve aqui no canal. E vamos ripar, mano, vamos ripar porque é muito, muito, muito difícil de vir coisa boa, né, em caixa, caixa da, da Valve, mano, é difícil mesmo. Só dá pra comemorar quando for skin covert ou então Alp Duality. Mas na verdade o preço da Alp Duality já caiu bastante quando a galera percebeu que não ia ser tão desejada quanto a do Dolore era. Foi aí que eu acho que a caixa deu uma... Caída, né? No hype, assim. Mano, eu falei da WP Duality e ela veio, mano. Testada em campo. isso não é bom, cara. Porque se fosse do Dolore, ia valer pelo menos uns 100 reais a mais, eu acho. Que tristeza, cara. Mas tudo bem. Não é pra comemorar. A não ser que seja Covert. Essa aqui é real, tá ligado? Três itens aqui que eu vou comemorar caso eles caiam. Qualquer luva, né? Ou então a AK ou a M4, velho. Só essas três aí. Talvez se viesse a Alp Duality em Factor New. Beleza. Daí dá pra gente comemorar. Mas acho que só se for em Factor New. Ó, um vizinho né? Mas é bonitinho esse skin, velho. E aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu tava pensando em fazer contratos... Tá? Mas, quando a Alp do Dolore foi removida, eu vi que já não ia valer muito a pena financeiramente. Porque o contrato que eu ia fazer era exatamente pra Alp do Dolore, que foi removida, tá ligado? E eu acho que vale muito mais a pena, se quiser pegar a skin cover e tal, tá? abrir a caixa 100 vezes aqui do que ficar fazendo um contrato com. Com chance de dar tudo errado, né, mano? Pelo menos, se a gente pegar uma dessas skins em Factory New aqui, uma das Coverts, eu acho que vai ser Profit. Ou um Stat Track, com Float legal. Torcer pra cair algo bom. A maioria das skins já estão caindo de preço, né, porque já se passou uma semana. Então agora os itens que a galera abriu no primeiro dia de caixa já estão sendo vendidos fora da Steam.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 Podia cair uma luva pra mim. Eu mereço, cara. Eu dei muita grana pra Valve já. Cápsulas, eu abri já, acho que mais de, sei lá, 1.500. Quase 2.000. Ó, oh, SM4-1zinho aí, em Start track Bonitinha. Caixas, eu não cheguei a abrir mil caixas ainda do CSGO. Talvez não, mano. Acho que menos. <risos> eu vou ter que abrir mil caixas um dia, velho. Ó, oh, veio com o float ruim, mas... Veio uma skin covert. É pra comemorar, mano Tá ficando boa essa abertura Será que vem uma luva aí, mano? Sem caixas dá pra cair luva, velho Bora Mano, essa daqui é a skin que eu menos quero ver Eu vou ver depois os preços dessas duas skins boas Que eu dropei, galera Mas assim, calma Calma, calma, porque nada é infector new Então Dá uma quebrada Mano, se cair uma luva pra mim Eu queria muito que fosse a luva Vai, se claro, né, velho, Que a luva vai é stop, pode cair na caixa. Não, vai ser muncada. Essa caixa aqui, pro futuro aí e tal, quando ela for ficando mais barata, vai ser uma caixa muito boa pra abrir, velho. Putz, do lado da Alpzinha. Digamos assim, se no futuro essa caixa cair bastante pra, pai, uns 2, 3 reais, que é o mesmo daquela clutch case. Inclusive tá subindo bastante, mano. Essa daqui vai começar a valer a pena, né? Se ela ficar abundante, digamos, se tiver muito dessa caixa verde, mano, porque dá pra dropar uma das três luvas mais caras do CSGO. Sem contar que tem como dropar Vice, que tipo assim, vem com poucos riscos, tanto em Minimal Air quanto em Factor New, mano. Então, assim, essa caixa aqui é top, mano. Os droppers de luva, né? Tem, tem uns que são ruins. Tem, os drops de level são muito bons. E a Vice, que é o melhor de todos, dispensa comentários. Vai, mano, chega de dar item azul aí, pelo amor de Deus. Ó, oh, depois de abrir, sei lá, umas 15 caixas e cair duas skins muito boas, eu abri mais umas 20 caixas e não veio nada decente, cara. Nada mesmo. Vamos ver se... Ó, oh, passou uma K, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Mas agora também nem quero skin coverage. Vamos ver se cai a luva. Isso sim que eu quero. Uma luva Factor New dessa caixa. Ah, M4 tem calma, mano Beleza, beleza Ela veio de teste, Mas eu queria dropar essa M4 Na moral, pegamos três itens mais caros já, velho, dessa caixa boa 800 pila, mano, beleza, beleza Essa daqui tá 800 pila na Steam A Alp tá um pouco mais de 300, 350 E a AK também tá 350 Aí, mano, já dropei todos os itens dessa caixa Agora tá na hora de dropar a luva, galera Eu literalmente já dropei todas as skins Realmente não falta nenhuma, né Já dropei as três mais caras, que são a AK, M4 e a Alp e a AK duas vezes já Bora Agora é dropar luva. E, na moral, se eu dropar a luva, vai ser épico, mano. Porque eu nunca dropei uma luva no CSGO. Eu só dropei faca até hoje. Mas, ó, se eu não dropar a luva abrindo essas caixas aqui, me cobrem. Eu vou fazer uma meta de likes aí. E eu vou abrir, sei lá, mano, umas mil caixas de outra caixa que possa dropar luvas, mano. Quero, quero ter a sensação de dropar uma luva. Também podemos abrir caixas que dropam facas. Mas, tipo assim, se for pra abrir... Uma caixa do CSGO da Valve que dropa faca... Eu quero abrir uma caixa que dropa faca Casey hard, gente. Eu quero tentar a sorte para pegar uma Blue Jay. Aí sim a gente tá falando de um negócio, tipo assim, quase que possível. Mas, pô, sei lá, posso achar uma caixa e pegar umas duas mil caixas, sei lá. Fazer uma doideira, assim, um dia em live, tá ligado? Seria divertido. E, bom, a caixa tá bem cara, então, mesmo eu tendo dropado essas três skins... Eu acho que eu tô praticamente, tipo assim, pau a pau com o tanto que eu tô gastando, mano. Até agora, né? Tipo assim, se eu não dropar mais nada, aí eu vou ficar no prejuízo. Vou abrir umas caixas meio que rápido assim, mano, pra dar uma agilizada. Um pizinha, mano Beleza, um pizinha Ela é bonita E tá valendo uma graninha legal ainda Caraca, se encaixa muita coisa O negócio não acaba nunca, mano Olha essa é P250 está tá de track Bonita aí. Nossa, eu não tinha percebido Mas é bonita Parece tipo uma pre-string, Só que cinza, né Cara, acho que eu já abri uns 20 itens Em sequência Que são ruins demais Não vem nada bom, cara Valve Valve Lembra de mim, Valve bem please na moral, eu acho que eles não dão luva pra quem quer abrir caixa daquele jeito rápido ali, tá ligado? Eu nunca vi ninguém conseguir dropar nada muito bom. Eu vou abrir de boa aqui, vou dropar aqui. <risos> acho que eles querem que eu grave a abertura, né, mano? O Gabe quer ver aí a abertura, então... Vai, Gaby, vou deixar rolar, mano. Dropa alguma coisa aí. E... Uia, mano, não vem nada, cara. Esse revolverzinho de banana aí, meme... Não, não dá não, velho. Vai, coisa boa. Vai, pode ser mais uma M4. Ou a casinha Vai, pode ser, Val Só pra dar uma animada aí Só pra ter algum lucro, mano Pelo amor de Deus, cara Toda vez que eu venho abrir um monte de capos Um monte de caixa Complicada a situação Também um em mil De vir coisa boa aqui nessa caixa É foda, né, velho Oh, caraca, velho Quase caiu outra Alp do tava pensando que agora eu tenho que ficar vendendo sem item lixo na Steam Antes que o preço desabe Porque ninguém quer 99% das skins dessa caixa Galera só vai querer, no fim das contas, a M4 e a AK E uma certa galera ainda vai querer a WP, né? Mas enfim, triste ah, mano, eu vi o rosa eu tava ficando feliz, comemorando, achando que era vermelho. Sério? Não vai cair mais nada? Nadinha de nada? E foi essa? A centésima caixa. Pegamos m quatro, temos KAO, só que não veio Factor New. Putz, se viesse com float um pouquinho melhor, já custava uns dois contos. Aí a AK, mano, dessa vez nem StatTrack Trek ela veio, 350 reais mais ou menos. E a Alp, uns 350 reais também. Só que tem um monte de item aqui e tal, né, que esses itens alguns vendem por 100 Galera, deu ruim total não vou nem fazer contrato com essas skins, porque não tem nada com Float Bom Float Factor New aqui. Vou vender elas no mercado da Steam. E no futuro eu abro a próxima caixa, ou eu vou abrir umas cápsulas diferentes aí, sei lá. Na real, acho que eu vou abrir umas caixas, tá? Mano, vamos ver aí a opinião de vocês. Deixa nos comentários qual caixa você queria me ver abrir no futuro. Umas 500, possivelmente. A mil, talvez. Vamos colocar aí uma meta, mano. 2 mil likes pra eu voltar e abrir muitas caixas da Valve. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou!